Oi, filtro de águas cinzas e a pergunta que veio aqui para gente, mas será que a limpeza hidráulica vai funcionar no filtro? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sangue muito agradecido por acompanhar o canal. Rogério, um biólogo de Minas Gerais, lá da região do Triângulo Mineiro, escreveu perguntando, mas será, eu vou ler a, a pergunta dele. Evandro? Será que a limpeza hidráulica funciona bem no filtro? Porque vai ter camada de areia e solo por cima. Eles são um obstáculo para a pressão atmosférica, o que dificultaria o movimento da água de cima para baixo. Aí acho que não teria força suficiente para sugar o lodo. Ok, legal. Então, o que ele está dizendo aqui em outras palavras é como se a areia e o solo fizessem uma espécie de rolha né, em cima do, do filtro impedindo um pouco que a pressão atmosférica possa atuar na água que está embaixo, para fazer aquele movimento de puxar a água na hora que a gente abre para fazer a limpeza hidráulica do, do filtro. Então, como é que funciona a ciência? Vamos entender isso. De repente tem alguma coisa que a gente observa no mundo natural, e, e se pergunta, mas como é que está acontecendo isso? Por que que está acontecendo? Acontece em todo lugar. E aí você vai observando e vai coletando dados a respeito daquilo que você está observando. Em cima desses dados, você trabalha esses dados e aí formula uma hipótese para responder aquilo que está acontecendo. Então, soltou a pedra, a pedra caiu no chão, por que que isso acontece? Isso vai acontecer em outros lugares, e aí você começa a fazer experimentos. Leva essa pedra para diferentes lugares, levanta a pedra, solta a pedra, e aí percebe que ela caiu também. E você vai matutando, vai coletando dados diferentes daquilo. Velocidade, temperatura do ar, ah, o que você quiser. Né? Para tentar explicar aquele movimento. E, e com essas histórias todas, a gente conseguiu... É, Newton acabou desenvolvendo a equação da gravitação universal, que extrapolou, extrapolou da história da pedra para a relação dos planetas e universo. Legal? Então você explicou um fenômeno aqui, você extrapola essa explicação para outros acontecimentos, mesmo distantes, e você prevê como é que vai ser o comportamento disso. Então a gente já conhece um bocado sobre pressão, sobre vazios, sobre hidráulica e tudo mais, constrói-se alguma coisa, já prevendo como é que essa coisa vai, vai funcionar. Então, o filtro deve funcionar? O filtro deve funcionar. Tá, mas não custa, vamos fazer um, uns experimentos, né? Antes de ser construir aí, para entender esse funcionamento, pega uma garrafa PET, coloca um pouquinho de pedra no fundo, um pouquinho de areia e um pouquinho de solo em cima, enche essa garrafa, faz um furinho embaixo e vê o que é que acontece. Faz um furinho em cima, tampa com, com o dedo, abre, fecha, abre, fecha, para ver o que acontece. Ou rosqueia e desrosqueia a tampinha, né? Você controlar a pressão é, que tem ali dentro e ver como é que vai ser o funcionamento das coisas. Legal? E aqui também a gente vai fazer, nós vamos teorizar ali no filtro alguma coisa que pode estar acontecendo e nós vamos para a experimentação prática, qual seja... Vamos abrir a, a limpeza hidráulica para ver se ela está funcionando. Legal? Vamos dar uma olhada. O Rogério, que acompanha o grupo, ele levantou uma questão esses dias. Será que a gente utilizando o esgotamento hidráulico, a limpeza hidráulica, se tiver recoberto a parte de cima com areia, por exemplo, será que isso não vai impedir né, que a, a água seja drenada ali pela limpeza hidráulica, porque essa areia ela poderia estar funcionando é, como uma espécie de rolha aqui no filtro. E aí a gente tem que considerar algumas coisas. É ok que a areia ela pode diminuir um pouco a, a pressão que o ar vai fazer no, no sistema, e, eventualmente, pode diminuir a, a velocidade de esgotamento. Estamos pensando. né? Por outro lado, se tiver uma abertura, como nesse caso aqui, uma ligação do cano com outro sistema, essa pressão vai se exercer da, da mesma maneira. E isso não seria um impedimento. Ou seja, nesse caso aqui, essa atuação como rolha, entre aspas, ela não aconteceria. Aqui poderia acontecer eventualmente, mas a gente tem a entrada desse T que leva ar até lá embaixo. A gente tem esse outro T que faz a ligação da parte subsuperficial né, com a parte aérea. Então, é, isso não deveria acontecer. Mas nada como a gente fazer é um experimento né? para ver. Será que o Rogério tem razão nessa história? Isso pode comprometer o esgotamento hidráulico na limpeza do filtro? Vamos dar uma olhada. Trouxe um baldezinho, trouxe o, tri o tripézinho da câmera que eu já vou colocar. A gente vai abrir esse aqui para a gente ver o que é que acontece. Ok, tripé preparado. Vamos fazer o nosso experimento. Ok. Bom, como a gente percebeu, Absolutamente nada impediu a saída da água. Então, Rogério, aqui tá mostrando para a gente que tá tudo ok. Você não vai ter esse tipo de problema aí no seu, no seu sistema. Vídeo curto, era só para contar essa história. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Chega lá no grupo que a gente tem no WhatsApp. O link do formulário de acesso está aí na, na descrição. Segue a gente também no Facebook e Instagram. Estamos ampliando as coisas, remodelando o canal. Né? Novidades acontecendo aí nos próximos dias e semanas. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!